CAPÍTULO 8 As Estratégias Enquanto o final de semana prometia algumas aventuras extravagantes para as entidades equivocadas no mal, na exploração dos prazeres inferiores, observemos o panorama que envolvia Marisa, a esposa de Marcelo. Desde aquela noite fatídica em que, pelo sonho, ela se vira envolvida pela imagem de Glauco, sua mente imatura vivia às voltas com a idealização daqueles momentos excitantes. Sem entender o potencial criativo e modelador do pensamento, que, impulsionado pela vontade, passa a produzir as figuras vivas que orbitam a atmosfera magnética do encarnado que a gerou, Marisa era a expressão da ilusão feminina, apaixonada por uma imagem que lhe fora semeada no espírito invigilante durante o sonho. Glauco, na verdade, era um rapaz que, vez ou outra, fazia parte dos encontros divertidos nos finais de semana em geral acompanhado de sua noiva, sempre que tais reuniões se davam em algum restaurante ou barzinho da cidade. Era um jovem bem posicionado, seguro em suas opiniões, sincero em seu relacionamento com Glaucia, sua companheira afetiva. Suas tarefas profissionais, ligadas à área da consultoria de empresas, lhe favoreciam a ascensão social refletida na qualidade das roupas e de seus carros. E, ainda que ele não tivesse o defeito de se exibir para seus amigos, aqueles que lhe faziam parte da convivência, naturalmente acostumados a se medirem pelas suas aparências, sempre viam nele a pessoa melhor posicionada. Fato este que despertava ciúmes mudos em boa parte dos seus pretensos amigos, quando não suscitava inveja clara no coração de alguns outros. Maris olhava Glauco como quem cobiça algo valioso, e, ainda que se mantivesse unida a Marcelo, Naquele tipo de união cujo fundamento principal é o interesse físico e a conveniência das aparências, seus olhares sabiam esquadrinhar um bom partido e a possibilidade de realce que tal conquista representava na vida de qualquer mulher. A própria noiva de Glauco era vista pelas falsas amigas como uma pretenciosa a desfilar pelos lugares ao lado do futuro marido, com ares de superioridade, causando mal-estar no íntimo das outras mulheres do grupo, que a viam como uma arrogante e esnobe. Na verdade, mulheres avaliando mulheres sempre se permitem enveredar pelo caminho espinhoso da desconfiança, porque, infelizmente, dos desenvolvimentos sociais e culturais que nortearam a evolução feminina até os dias de hoje, elas foram sempre treinadas para não confiarem em nenhuma outra. Com raras exceções... Todas elas padeciam de uma ausência de amigas sinceras, compensando tal solidão essencial com a convivência superficial entre si, quando todas se faziam de muito amigas, mas, no fundo, estavam sempre armadas e fiscalizando-se reciprocamente. Pouco importava que se tratasse de alguma mulher casada. Para elas, que se conheciam muito bem a si mesmas, Bastava que fossem mulheres e o perigo já estaria anunciado. Dessa mesma forma, Marisa se conduzia, sem que isso viesse a ser notado pelos demais. A admiração que tinha pela figura de Glauco já ia para mais além do que uma simples condição normal em que alguém observa virtudes de outrem para tentar vivê-las em si mesmo. No fundo, Marisa se permitia arrastar para esses momentos sociais na expectativa de encontrar o rapaz que ela sentia ser, no fundo, aquele que lhe garantiria a melhor posição no meio das demais. E isso lhe doía na alma, uma vez que Marcelo, apesar de não ser menos bonito do que Glauco, era dotado de uma menor classe não possuía o mesmo estilo e o gosto apurado do noivo de Glaucia. Assim, Marisa sofria, tanto quanto o casal não se apresentava nas reuniões festivas do grupo, porque, a partir daí, elas deixavam de ser interessantes aos seus desejos, como quando o casal nelas se fazia presente, porque, então, tinha que administrar as próprias emoções... Tinha que se vigiar constantemente para que seus sentimentos e interesses por Glauco não se tornassem patentes aos olhares inteligentes das outras mulheres do grupo. Além do mais, enquanto ela se deleitava com a visão do homem cobiçado, tinha que aturar a postura balofa de Glaucia, a noiva, e, que sempre se esforçava em participar das conversas, falando das rotinas de felicidade que vivia ao lado do companheiro, em viagens, em passeios, em eventos. Na verdade, Glócia não era uma mulher fútil como as outras a classificavam. Apenas, atendendo à curiosidade das pretensas amigas, relatava um pouco de seu cotidiano com o noivo para que não fosse considerada uma antipática que nada revelava sobre seu dia a dia. No entanto, quando falava alguma coisa interessante, era sempre interpretada pelas outras infelizes e frustradas como uma metida, pretensiosa, arrogante e convencida. Não importava qual fosse a condição, Marisa sempre estava em sofrimento, fosse pela ausência daquele representante viril da estirpe masculina, fosse pela sua presença e pela impossibilidade de lhe desfrutar a companhia íntima, além do fato amargo de ter que suportar a companhia de Glaucia. Por esse motivo, há algum tempo, a esposa de Marcelo não tirava Glauco do pensamento, sempre procurando induzir o marido a parecer-se com ele, a imitar-lhe o estilo, trazendo seu nome para as conversas íntimas, como quem não deseja nada, mas que, no fundo, está aproveitando-se de uma oportunidade para fustigar o companheiro. Marcelo não tinha tanta perspicácia para atinar sobre a profundidade desses assuntos ou comentários, levando-o sempre para o lado da provocação de sua vaidade masculina, sem avaliar o que, em realidade, poderia estar acontecendo com a esposa. E, como Marisa, no padrão de formas pensamento que criava sua volta no plano espiritual, demonstrava sua vulnerabilidade afetiva e o seu desejo de envolver-se mais intimamente com Glauco, esse foi o caminho aproveitado pela ação da espiritualidade inferior para, usando essa inclinação, estimular em sua alma um desejo ainda maior pelo conhecido de fim de semana, como Glauco se apresentava, realmente. A partir daí, aquilo que era um interesse contido no pensamento de Marisa passou a se tornar uma ideia obsessiva, a descontrolar suas emoções de tal maneira que ela passara a fugir da companhia masculina do próprio marido. Inúmeras vezes suportar a intimidade com Marcelo somente para fantasiar estar se relacionando com o um galco, o que se tornava um martírio para seu sentimento, ocasião em que deliberou não mais manter um relacionamento íntimo com o esposo, até que tal fase passasse. Além disso, como já explicado no início, usaria essa arma como uma forma de influenciar o marido para que buscasse ser como aquele que atraía seus interesses de mulher. Se Marcelo se esforçasse em parecer aquele que ela admirava, quem sabe conseguiria transferir o foco de sua admiração para o próprio marido e, Assim, as coisas voltariam ao normal entre eles. No entanto, ela nada fazia para que tal se desse. Não policiava seus pensamentos, não melhorava a qualidade de seus sentimentos e, desde o fatídico sonho excitante, outra coisa não fazia do que cultivar a emoção que nele vivenciara esperando torná-la realidade a qualquer preço. Não buscara combater em si próprias ideias nocivas, nem afastara de seus pensamentos tal tipo de sugestão subliminar, tentando realçar as qualidades do próprio esposo, procurando valorizar-lhe a figura pessoal, desenvolvendo olhos generosos para seus esforços, para suas virtudes de companheiro de todas as horas. Afinal, já estavam juntos há alguns anos, e, até então, suas vidas sempre tiveram o selo do prazer comum, das aventuras arrojadas em busca das emoções exóticas, das viagens de exploração, das férias interessantes em lugares novos e diferentes. E era graças a Marcelo que ela sem precisar trabalhar, podia levar uma vida de tranquilidade e facilidade, vida essa que não estava sabendo aproveitar em coisas úteis em oportunidades de aprendizagem. Marcelo passara a ser, na verdade, um estorvo em sua existência, quando comparado ao novo príncipe de suas ilusões femininas. Sua voz era irritante, seus modos à mesa eram desleixados, suas expressões não tinham o brilho das que Glauco usava, sua conversa era sempre banal e seus comentários pouco profundos a respeito de todas as coisas. Por causa de Glauco, Marisa passara a adotar outras rotinas que ela sabia serem apreciadas por ele. Passara a cuidar mais do cabelo, já que Glauco parecia gostar de mulheres com cabelo liso e comprido. Começara a preocupar-se com a cor de sua pele, naturalmente branca, observando que Glaucia trazia sua tez sempre amorenada pelo sol, o que impunha que ela seguisse esse mesmo padrão para conseguir atrair a atenção do rapaz. ''Ele ainda é só noivo.'' Se com homens casados as coisas podem voltar para trás, que dizer com aquele que ainda não se enforcou definitivamente. Falava Marisa consigo mesma, justificando seus esforços de conquistar os olhares de Glauco para o seu lado, sem se lembrar que ela mesma era comprometida com Marcelo. Assim, Marisa passara a alterar seus hábitos, dedicando-se a sessões de bronzeamento artificial, desculpando-se perante o esposo, alegando ter se cansado daquela cor de doente e que a moda agora era apresentar-se mais morena. Ao mesmo tempo, passar a frequentar o clube, buscando as horas de sol natural para reforçar a cor bronzeada, realçando as marcas das peças usadas na piscina, melhorando o seu visual. Não desprezou algumas sessões de ginástica com as quais procurava dar um tônus muscular melhor às suas já insinuantes formas. Mais algumas sessões no cabeleireiro e, segundo seus interesses ocultos, ela estaria em condições de lutar por aquele rapaz interessante e que, até aqueles dias, jamais a havia tratado com qualquer deferência ou privilégio. Glauco sempre se mantivera à distância tanto dela quanto de qualquer outra, procurando sempre realçar a sua ligação com Glaucia e o seu estado de aparente felicidade. Isso era uma punhalada não somente no coração de Marisa, mas no de algumas outras mulheres do grupo, que, observando seu caráter de fidelidade e alegria ao lado da noiva, ainda mais se indispunham comparando-os com os relacionamentos vazios e mentirosos que mantinham com os próprios maridos ou namorados. A felicidade dos outros é sempre um espinho amargo na goela daqueles que são incompetentes para construírem a própria felicidade. Duvido que eles sejam tão felizes como parecem ser nos maisinhos da vida, falava Marisa para si mesma, querendo acreditar que, naquela fortaleza de entendimentos, devia haver alguma brecha de insatisfação que poderia ser explorada por ela. E, quando a conversa íntima entre as mulheres enveredava pelo assunto Glauze e Aglauco, havia sempre um grupinho que comungava das mesmas ideias, imaginando que o casal interpretava muito bem o papel de pombinhos apaixonados. Não faltava aquela que dizia ter notado um certo ar de enfado no olhar de Glauco ou que presenciara uma expressão de reprovação em seu rosto diante de algum comentário de Glaucia. Esse tipo de conversa alimentava em Marisa empolgação na conquista. Depois de algumas semanas ela já trabalhava com a possibilidade concreta de traçar uma estratégia para envolver o rapaz nas teias da sedução. Isso pedia a transformação de sua aparência, adotando algumas que Glau se apresentava e que pareciam contar com a aprovação de Glauco, além de passar a exibir partes do corpo que, segundo as táticas femininas, seriam atrativos para os olhares masculinos, mas fazendo-o de forma especial que mesclasse a descrição com a ousadia. E, se Glauco se inclinasse a seu favor, Marisa já não se importava com a relação que mantinha com Marcelo. E, ainda que o mesmo conseguisse todas as melhorias profissionais que o equiparassem ao noivo de Glaucia, isso não impediria que ela o deixasse para estabelecer seu idílico romance com o novo pretendido. Ao estabelecer esse plano, parece que uma nova vida tomou conta da monótona rotina de Marisa. Uma emoção diferente acordava com ela todas as manhãs, porque poderia ter mais um dia no esforço de aproximar-se do objeto de seu desejo. Enquanto Marcelo estava em casa, ela se sentia incomodada, mas assim que ele saía para o trabalho, podia dar vazão a toda a paixão que ia crescendo em seu interior. Colocava músicas românticas no ambiente e dançava sozinha, imaginando-se abraçada a Glauvo. Depois de algum tempo em que seus pensamentos se viam estimulados ainda mais pela presença das entidades inferiores, que aproveitavam essa aceleração sem freios das emoções da jovem, ela passara a desejar intensamente que Marcelo se envolvesse com outra mulher, porque, assim, tudo estaria facilitado para livrar-se dele. Quem sabe, sem dar vazão aos seus impulsos masculinos, ele não acaba procurando alguma outra mulher por aí e permita, assim que eu fique livre para seguir por onde mais quero. Vou procurar me manter fria para que ele, alucinado como sempre foi, se sinta empurrado para satisfazer-se com alguma outra e, tão logo eu descubra, rompo o relacionamento alegando todas as razões do mundo por ter sido traída. Afinal, mulher naquele escritório é o que não falta. Marisa sabia que suas atitudes podiam desequilibrar o interesse do marido, colocando-o vulnerável em contato com as outras mulheres que ela conhecia lá no escritório e que, como fêmeas no mundo cão, facilmente poderiam aproveitar-se do homem carente e dar início ao envolvimento ilícito. Como esposa, então, passaria a fiscalizar as atitudes de Marcelo como quem não quer nada e sem que ele percebesse, de forma que, em qualquer situação suspeita, pudesse encontrar motivos para alegar traição e livrar-se de sua companhia, sem perder a aparente razão. Enquanto isso, seguiria com suas estratégias de conquista em relação a Glauco, que exigiam, além das modificações naturais de sua aparência, uma pesquisa detalhada sobre os interesses, hábitos, gostos e usos a respeito de Gláucia, a noiva. Precisava saber quem era ela, onde morava, quem eram seus pais, quais eram seus hábitos, como ela pensava. Essa necessidade impunha uma certa aproximação para que, conhecendo melhor o terreno onde iria combater, soubesse que armas escolher para a luta de conquista contra sua principal inimiga. Depois de estabelecer este projeto, deliberou então que precisaria aproximar-se de Gláucia procurando trocar ideias, pedir conselhos e estabelecer uma forma mais íntima de convivência, o que poderia, inclusive, facilitar a aproximação com o próprio Glauco, bem como conhecer seus hábitos e gostos, para inserir tudo isso em sua estratégia. Por isso, no final de semana que teria pela frente havia combinado com Glaucio um encontro em um shopping da cidade para conversarem, alegando a necessidade de desabafar e pedir conselhos para a relação pessoal difícil que estava tendo com Marcelo. Precisava pretestar alguma motivação mais grave a fim de que a jovem interlocutora não se esquivasse do convite. Por isso, ao telefone... Afirmava Marisa a Gláucia. Sabe, Gláucia, eu admiro muito a relação equilibrada que você e seu noivo mantêm. e isso me faz pensar que sua opinião é a mais harmoniosa que eu poderia obter quando está em questão o rumo de meu casamento. Nossa, Marisa, você e Marcelo sempre me pareceram estar tão bem. Exclamou Gláucia. Isso para você ver como as coisas são tão superficiais. Estou entrando em desespero e não sei como proceder. Por isso, gostaria de conversar com alguém que pudesse me ajudar, escutando, opinando, orientando com conselhos, para que, se o erro estiver em mim, eu o possa corrigir e manter meu casamento, já que não desejo me separar. Mas as coisas já estão nesse pé? ''Olha, Glaucia, estão indo nessa direção. Eu já nem mantenho mais intimidade com ele, porque desconfio de certas coisas que esteja fazendo. Não tenho provas concretas, mas você sabe como somos nós, as mulheres. Uma conversa torta aqui, um telefonema ali, um atraso mais além, um nome de mulher no meio do assunto. Aí você vai juntando as coisas e o quadro fica mais ou menos perigoso.'' Por isso, preciso contar as coisas para alguém que saiba me escutar e que, por experiência própria, possa a me dizer se estou certa em desconfiar ou se tudo não passa de uma loucura de minha parte. Às vezes fico perturbada, não sei o que pensar. E antes que enlouqueça ou faça uma bobagem, preciso falar com alguém. Vendo o drama aparentemente real que a esposa de Marcelo lhe apresentava ao telefone, Glaucia se viu convocada a prestar solidariedade fraterna aquela que lhe parecia mais uma esposa feliz na manifestação das aparências de um mundo ilusório, mas que, em verdade, se lhe revelava desesperadamente perdida em busca de uma resolução para seus problemas afetivos. Como isso não iria lhe custar nada, Glaucia aceitou o convite e, então, marcaram um encontro naquele final de semana para que Marisa desabafasse. Seria a primeira vez que as duas se veriam sozinhas em uma conversa mais demorada, através da qual Marisa estudaria o terreno e conheceria melhor a forma de pensar de Gláucia. E nada melhor para isso do que se fazer de necessitada de conselhos, inventando mentiras e invertendo a história verdadeira, uma vez que a jovem noiva de Glauco jamais iria saber da realidade por não possuir nenhuma intimidade com Marcelo e porque Marisa solicitaria sigilo absoluto daquela conversa para que o próprio Glauco não acabasse prejudicando a solução daqueles problemas pessoais. Sua saída de casa não despertaria suspeitas em Marcelo, que, efetivamente, já estava acostumado a deixar a mulher passear pelos shoppings da cidade, naquela distração tão comum à maioria das pessoas. Em realidade, a ausência de Marisa do lar representava para Marcelo um verdadeiro alívio, agora que... Com a sua aproximação de Camila e seus contatos diários com a jovem beldade do escritório, ele mesmo já não se sentia atraído pela companhia da esposa, encontrando, na colega de profissão, o reconhecimento e a valorização que a própria mulher passara a lhe negar. O final de semana, então, seria de devaneios afetivos para o marido e de exploração estratégica para a esposa, ambos trabalhando em sentido diverso da própria união que adotaram um dia como caminho comum para a felicidade. Por trás de ambos, estavam entidades vinculadas ao departamento, estimulando, em Marcelo e em Marisa, os sonhos e as construções espúrias de um sentimento infiel, afastados da conversa franca e honesta de um para com o outro, que, uma vez acontecendo, poderia evitar para os dois as dores e dissabores que fatalmente lhes estariam reservados para o futuro. Enquanto isso, o chefe juvenal se deleitavam com as emoções animalizantes que dividiam ao lado de Sílvia, retirada do corpo e levada em espírito, as reuniões lascivas e licenciosas nas quais, envolvidas por ambos, que, se fazendo parecer com Marcelo, despertavam na mulher as emoções mais aviltantes e os desejos mal controlados, em uma noitada de desajustes que não nos convém detalhar para que as imagens inferiores não se multipliquem na mente dos leitores. O que nos convém realçar, entretanto, é o fato de que, durante o repouso físico, nossos espíritos procuram ou são levados aos ambientes com os quais se mantenham afinizados, junto de entidades que comungam das mesmas inclinações... E desejos. Se somos dotados de sentimentos nobres, buscaremos ou seremos levados a lugares tais. Se somos envolvidos por sentimentos inferiores, encontraremos os lugares igualmente inferiorizados que nos recebem como convidados e nos quais teremos sempre a companhia adequada ao que buscamos e não faltam nas regiões astrais, as dimensões espirituais que renteiam a superfície da Terra, os ambientes degenerados nos quais os espíritos de igual teor se permitem as mesmas emoções baixas dos mais baixos níveis da animalidade racional. Tanto quanto a Terra está povoada de lugares conhecidos como boates ou inferninhos, nome sugestivo que se refere ao tipo de vibrações ali desenvolvidas, o ambiente que lhe é imediatamente sucessivo na dimensão fluídica do mundo invisível, também guarda extrema similaridade aos mais inferiores ideais do ser humano, não voltando também, as correspondentes boates e inferninhos sempre visitados por criaturas ainda mais degeneradas do que aquelas que frequentam tais lugares na Terra. Nos ambientes da dimensão vibratória inferior, as almas que para lá são atraídas ou que os buscam como exercício do prazer viciado, se apresentam conforme o estado de desequilíbrio mental e emocional, o que as transforma, muitas vezes, em seres grotescos e deformados, exalando atmosfera pestilenta que produziria sensações de repulsa do mais vicioso dos frequentadores encarnados desse tipo de diversão nas noites da Terra. Boa parte das entidades, no entanto, vivendo na atmosfera mental que lhes é própria, cristalizada nas formas pensamento com as quais se vê a si mesma, não se incomoda com os que eles são circunstantes, uma vez que se trata de seres hipnotizados pelos vícios, sendo-lhes suficiente a imagem mental que fazem muitos deles incapazes de se verem na expressão real de suas formas degeneradas. Ficam no mesmo ambiente... E, às vezes, sequer se percebem ou se enxergam, buscando fixarem-se apenas na companhia daquele ente que levaram consigo até ali, para os momentos de envolvimento íntimo e licenciosidade, os homens e mulheres encarnados que se acham projetados no mundo espiritual por causa do sono físico. E nesses ambientes permissivos, desenvolvem-se os processos de hipnose viciosa, de interferência na vontade, de desenvolvimento de tendências sexuais conflitantes, de desajustamentos íntimos, de quedas morais, de traições afetivas, sempre tendo como motivação a prática da sexualidade promíscua, a infelicidade afetiva, a carência a cobiça, a sensualidade dos pensamentos, a vaidade, com a finalidade da simples aventura, ou visando a produção das reações estranhas quando o encarnado regresse ao corpo carnal, ao amanhecer de um novo dia. Esse era o objetivo da dupla de entidades inferiores que se envolviam com a antiga companheira de ordias espirituais, apresentando-se a ela na aparência de Marcelo, para que, ao regressar ao corpo carnal, em seu inconsciente, a imagem do rapaz, companheiro de escritório, ressaltasse as suas emoções de mulher como uma potencial fonte de interesses e desejos. Se cada um dos leitores tivesse ideia do que pode lhes acontecer durante uma noite de sono mal preparada, a maioria certamente se recusaria a dormir, preferindo levar uma vida de zumbis a arriscar-se nas aventuras assustadoras quando o padrão de pensamentos e sentimentos de nosso espírito se sintoniza com as baixas camadas vibratórias do mundo. Estas notícias têm a finalidade de informar que, se cada um desejar outro tipo de ambiente, bastará acessar os mecanismos internos de uma vida elevada, vivenciada nas 24 horas de cada dia, e, certamente, outra será a receptividade que cada um de nós terá ao despertarmos espiritualmente do lado de lá durante o sono físico. Saber disciplinar-se é o grande segredo para melhor viver todas as experiências da vida. Conhecer as leis do Espírito representa a sábia escolha para aqueles que não queiram se assustar com a surpresa estarrecedora que terão ao abrirem os olhos do Espírito e terem que gritar assustados. Como é que eu vim parar aqui?